Olá, tudo bem? Eu sou William Silva Hoje, trazendo o tutorial da música Nada Pode Calar, um adorador Da cantora Eichla, ok? Antes de continuar o tutorial Já preciso te avisar que essa música Não é para o nível iniciante, ok? Então assim, já fica o aviso, tá bom? E o outro aviso é que eu não canto a música inteira Enquanto toco, enquanto toco durante o tutorial, tá? Então antes de fazer esse comentário, né? me dá o conselho, que acho que você devia, ou olha, faz assim, saiba que eu não faço isso, porque isso traz notificação de direitos autorais para o canal, e isso prejudica o canal, tá bom? Então vamos lá então, antes de iniciar aqui né, o tutorial em si, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar o sininho, tá bom? Lembrando também que a cifra dessa música está na descrição do vídeo para você baixar, tá bom? E aí na descrição tem o meu WhatsApp, tá? Para você estar baixando a sua apostila com 100 louvores cifrados, tá bom? Vamos para o tutorial então, pessoal, vamos lá! Bom, vou tocar uma vez a introdução, tá? Para a gente ver como que ela é, e aí eu vou passar a primeira introdução para vocês, tá? Vamos lá! pegar aqui essa introdução, tá? É um pouquinho difícil, mas não é nada impossível de pegar. Vamos lá, então. Os acordes são Dó, tá? Isso aqui é um Dó com sétima maior, tá? Apesar de na cifra eu colocar Dó, né? É um Dó com sétima maior, tá? Só para introdução, tá? Ó. É Dó, Mi menor, Ré. Aí depois vai vim Dó, Mi menor, Aí vai ter a continuação, né? Dó, Mi menor, Ré com Fá sustenido, Lá menor. E termina em Dó maior, ok? Então vamos pegar a primeira parte, tá? Eu vou fazer aqui completo, vamos lá. Ó. Então, ó, bem devagar ó. de novo tá, mais uma vez ok, aí vai fazer Daqui a pouco eu tento explicar mais simples Aí a segunda parte vai vir é... Beleza Aí vem a outra parte agora Eu vou tentar dar uma simplificada, tá? E a gente dá mais uma trabalhadinha em cima dela aqui, pra tentar ficar o mais claro possível, tá bom? Vamos lá? Vamos imaginar então que a melodia ela trabalhe em cima das notas da ponta, tá? Ó? Beleza? Vamos fazer os baixos aqui, tônica e quinta, ó. Редактор mm субтитров -hmm. devagarzinho, tá? Uma última vez, tá? Volte bastante, anote, tá bom? É, eu não vou fazer cifra melódica, tá? Porque já tá aqui o tutorial, né? Eu acho que não precisa disso, tá bom? É, e como eu já te falei, falei para você que está vendo esse vídeo, né? Essa música não é para iniciantes, tá bom? Então vamos lá, bem devagarzinho agora tocando direto. forma como eu toquei no começo a gente está trabalhando aqui ó tá mais cheio ó. devagar dessa forma mais cheia aqui tá <SILENCIO> Conseguimos passar da introdução, né? Tá? Então, eu vou falando os acordes aqui E a gente vai aí, né? Apenas a passar os acordes aí Porque não tem muito dedilhado, né? Você vir na pulsação aqui mesmo ó. Tá vendo? Se você vir nesse dedilhado aqui, você já resolve a música ó. Tá? Vou fazer devagarzinho Uma oitava acima, ó e 4, e, tá bom? Então vamos lá. Sol, a adorador, né? Ré, é tudo que eu sou. Adorador, tá mi menor e vai pro dó. Acho que é melhor até eu só tocar o acorde, tá? Vamos lá. Adorador, então adorador. Ré maior, é tudo que sou Mi menor adorado Dó maior e Assim Deus me formou Sol é, E quem Ixi, me perdi <risos> Assim Deus me formou E quem Porré pô... que dera... Falar o acorde tocar é brabo, hein? Sol Cala A voz. Eu acho que é melhor só ir tocando os acordes, tá? Já tá aparecendo na tela mesmo e você só vai acompanhando. Vamos lá, de novo. Adorado. É tudo que eu sou. Adorado. Assim Deus me formou. E quem poderá. sei que lá estás seu mergulhar no mais profundo mar nunca poderei me ausentar do teu olhar essa era acho que era a parte mais difícil Si menor, tu és o Deus que me sonda Mi menor, Ré maior, tu és o Deus que me vê. Volta pro Ré, não tenho todas as respostas. Mi menor, mais de uma coisa eu sei. Essa parte aqui é bem interessante, ó. É lá com quarta, mais de uma coisa, no eu sei lá, por toda a minha vida, lá menor tá vendo? te adorarei cai no sol, beleza? agora a gente vai pra parte mais conhecida da música né? vamos lá, ó adorar é o que sei, é maior adorar é o que sou, mi menor Nada pode calar um a, do. Ó, Aqui nessa parte, eu vou me atentar mais a esses detalhes, tá? Que é onde o pessoal tem dificuldade. Ó. É, nada pode calar um ador. Um ré com fá sustenido aqui, tá vendo? Cai no sol, tá? Então, ó. Nada pode calar um adorador. Até desentoei o negócio aqui, deixa eu voltar. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Agora ó, nada pode calar um adorador, Eu Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, Repete Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar De novo, récord faz o tenido Um adorador. Não existem prisões Que contenham Essa aqui, a segunda vez é diferente tá? Vai fazer a voz de quem Lugar do Dó vai para Mi menor, te adoro, oh, Ré, Senhor, e aí agora um Ré aqui para preparar, tá? Agora a gente vai para outra parte da música, ok? Aí vem, se eu vencer, sol com Si, tá? Vai, fai o pé quem responde, eu te adoro, é, Ré com Fá sustenido, se eu perder. Agora vem Dó com Mi, tá? É, se eu subir. Si com Ré sustenido. Se eu descer, tá? Agora vem Mi menor. Te adorar é o meu. Lá com quarta prazer. Agora Lá menor. Minha força, então faz. Minha força. Isso aqui, ó, Lá menor Dó com Sol, tá? Então, ó Minha força Vem do Senhor Tá vendo? Então, ó Lá menor Dó com Sol Ré com Quarta Ré Aí, repete de novo, né? Nada pode Calar A A aqui a gente vai ter que pegar bem devagar, tá bom? Vamos lá: nada pode calar, Lá menor, nada pode aqui, Dó com Sol. Agora vai vir um Dó com Mi, calar, um A, Dó, Ó, Dó menor com baixo em Mi bemol, tá vendo? Ré com quarta e Sol, tá? Então vai ficar: nada pode calar. Um adorador, ok? Pega bem essa passagem, porque vai ter um monte de vezes aqui pra frente, tá? Vamos dar andamento: Adorar é o que sei, Adorar é o que sou. Nada pode, vai mudar de novo aqui: Dó com Mi, cá, lá. Um ador Ré com Fá sustenido, Sol. Não existem prisões que contenham... Ó, vai ter aquela passagem que eu falei acima agora. Ó, que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Tá vendo? Ó, que contenham a voz de quem te adora. Tá vendo? Ó com Mi. Ó, mi é, dó menor com baixo e Mi bemol. Ré com quarta cai no sol, aí continua. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham. Aqui vai normal a voz de quem. Te adora ó. Agora, esse finalzinho Vai ter toda aquela passagem lá De Dó menor com Mi bemol, tá? Vai repetir A voz de quem Te adora ó. Tá vendo? Vai rolar então Esse A voz Vamos de novo, ó A voz de quem adora ó oh, a voz de quem te adora oh. e finaliza aqui, tá bom? aí faz Senhor aí vem aqui um Mi menor Ré com sustenido, Lá menor só com Si, Dó, ok? Gente, eu fiz assim só falando os acordes, porque tem muito acorde e a música é muito longa, tá bom? Então não adianta eu ficar falando pra vocês dedilhado por dedilhado, entendeu? Ou passando inversão, ou vendo fraseado, porque o tutorial vai ficar com uma hora, tá? Então assim, é muito importante tá, que você baixe a cifra que eu coloquei aí, tá? E trabalho dedilhado mais simples possível para pegar, tá bom? Então, ó, é, eu vou tocar um trecho aqui só para vocês terem uma ideia ó, do começo, tá? Ó, bem básico, ó. A do... Deixa eu baixar a oitava aqui que é muito alto, né? A do, a... você tocar desse jeitinho já vai ter um resultado legal tá é, é lógico dá para enfeitar mais pra fazer assim? Dá, mas para isso você precisa estudar um pouco mais, precisa se preparar, entendeu? É, e assim, muitas frases, né? Isso aqui é material que tá no meu curso, tá? É, para você pegar essas técnicas, é preciso estudar harmonia, tudo mais, tá? E você entrando no curso, você vai ter tanto material para estudar, quanto suporte para entender tudo isso, tá bom? Não se esqueça, tá? De baixar a cifra, tá bom? Que tá aí na descrição do vídeo. Baixar a apostila, né? Com, com as 100 músicas, 100 louvores cifrados, tá bom? E também, futuramente, se inscrever no meu curso, tá? E vir estudar comigo para poder pegar... Essas técnicas, esses preenchimentos, tá? É lógico que para isso tem todo um caminho para ser seguido, tá bom? Um abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça também que o link do curso está na descrição do vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo, hein? Tchau!